Olá, eu sou Melissa Lorange e graças a todos os views de vocês no YouTube eu pude comprar um sofá para o meu estúdio particular de gravação. Mentira. Eu tô com uma coisa engasgada aqui ó, dentro de mim desde que a Patrícia Bravanel virou e falou que é só que homens homossexuais, mulheres homossexuais, pessoas eles LGBTs de modo geral, não eram normais, não é mesmo? E aí, rapidamente, toda a comunidade vem em defesa, né, de nós mesmos. E algumas pessoas heterossexuais também querem nos defender, como, sei lá, a Luana Piovani, por exemplo. Muita gente vem falar, não, que é louca essa mulher dizendo que essas pessoas não são normais, isso é um absurdo. E pelo ano 2016, e eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, eu concordo inteiramente com a Patrícia Bravalhão. Nós não somos normais. Ainda bem. Antes que vocês me atirem pedras na internet, vem o comando de rage negativo, em o vídeo, calma. O que é normal? né? O que significa ser normal? Ser normal significa atingir o maior número possível de normas sociais que foram determinadas pela sociedade que nós não gostamos, certo? Acho que ninguém acha a sociedade um bom parâmetro, não é mesmo? Então, essa sociedade que nós não consideramos um bom parâmetro, decidiu o que ela considera a norma para seres humanos, que nós poderíamos uh, resumir de forma bem preconceituosa, que é ser sem gênero, preferencialmente homem, branco, de classe média, heterossexual, não é mesmo? Cristão ou uh, tem alguma religião. Eu posso continuar com várias coisas, como por exemplo, gostar de futebol, ter participação política passiva, assistir a Rede Globo, não o SBT, desculpa, Patrícia, e um monte de outras coisas que eu posso ficar aqui citando eternamente que vão formar essa norma social, não é inalcançável para todo mundo, porque alguma coisa a gente não vai chegar lá, e que nós não estarmos nesse lugar faz com que nós sejamos muito mais felizes. Eu não preciso estar na norma, eu não quero estar na norma. Eu tenho amigos normais? Eu tenho amigos normais, porque eu sou uma pessoa sem preconceito. Um beijo pra todo mundo aí, que é meu amigo, né? Minha amiga e faz parte da norma. Eu aceito vocês do jeito que vocês são. Mas pra mim não vai rolar, tá bom? Porque eu gosto mesmo de piroca, por exemplo. Então não vai estar tá acontecendo esse negócio de ser normal, eu vou o quê? Dizer que não quero. Então, por exemplo, quando alguém disse pra gente que nós não somos normais, ela nos nega a participação no um espaço que eu nem quero estar que é um espaço que considera normal ser homofóbico, que é normal ser racista, porque o Brasil é uma democracia racial, esse negócio de racismo não existe que é normal ser sexista, e eu não quero essa norma para mim. Enquanto essa norma não mudar, e eu acho que jamais mudará, eu não quero fazer parte dessa norma. Eu quero mesmo ser negada a esse espaço, eu não quero fazer parte disso. Eu não me identifico com o normal. Eu gosto de ser esquisita, bicha, queer, drag queen de cabelo de plástico, que nem front lance é, entendeu? Eu gosto de ser estranha, eu gosto de estar nesse espaço. E aí você me pergunta, Ô oh, Melissa, mas nós somos todos iguais, nós não somos pessoas normais, pra gente é tão normal ser assim? Por que eu não posso dizer que eu sou normal e igual a todo mundo? Veja bem, dizer você diz o que você quiser, não tem nada a ver com o que você quer na sua vida, entendeu? Você quer dizer que você é normal? Diga, eu acho uma péssima ideia, eu vou explicar por quê. Nós não só não somos normais, como também não somos iguais a todo mundo, né? Nós somos diferentes, inclusive, entre grupos sociais iguais. Jean Willis tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é, não existe nada mais diferente de um homem homossexual do que outro homem homossexual, nós não somos iguais nós não pertencemos a esses espaços quadradinhos que as pessoas colocam pra gente manda todo mundo a puta que osso, pariu, a gente não precisa disso nós não somos iguais, inclusive perante a lei gente que racismo é só contra pessoas que não são brancas, porque ser branco faz parte da norma. A Lei Maria da Penha é apenas para mulheres, não tem Lei Maria da Penha para homens que sofrem violência doméstica. Eles vão entrar em uma lei de agressão, por quê? Porque é sistemático com essa norma social, não é? De que mulheres sofram com machismo. Entendeu? Então não adianta você dizer que todo mundo é igual a todo mundo, porque não é. E ser diferente não é sinônimo de estar em posição hierárquica social abaixo da norma. Ser diferente pode ser dentro da própria norma, não é? Podem ter diferentes formas de masculinidade que vão se manifestar em diferentes homens heterossexuais que estão nessa tal dessa norma e que vão se apresentar de formas distintas. E eu gosto de diferença, não é? A diferença produz coisas. Quando você difere de outra pessoa, você sabe exatamente onde você se encaixa com ela e onde você não se encaixa. E esse incômodo produz coisas. Pode produzir coisas positivas, eu posso me interessar pela diferença. Essa será é a diferença bonita, né? Eu não preciso gostar da pasteurização dessa norma que as pessoas ficam massivamente socando no nosso cu. Quando a gente fala de igualdade, ela não é uma igualdade de uma pessoa igual a outra, mas é uma igualdade social, uma igualdade econômica. É uma igualdade que nos promova a nossa diferença, certo? É uma igualdade que entenda que nós somos diferentes. E por isso, precisamos ter algum nível de igualdade para que sobrevivamos os outros num negócio chamado quê? Sociedade, que é um negócio que é problemático. que a gente quer o quê? Acabar. Mentira. a gente só quer desmontar e fazer outra. Quando a pessoa fala que nós somos iguais a todo mundo e que ser LGBT é normal, ser diferente é normal, eu entendo que ela está falando isso com as melhores intenções. Que ela está fazendo isso de um espaço, de um lugar de militância. Eu compreendo perfeitamente, eu não estou demonizando as pessoas que dizem que nós somos normais. Não é isso. O que eu estou convidando é que você pare e pense. Eu quero ser normal. O que significa ser normal? Eu preciso ser normal, eu preciso ser igual a todo mundo, eu preciso que essa igualdade seja colocada para apagar as nossas diferenças? Eu não. Eu preciso que as minhas diferenças sejam gritadas para cima e para baixo. Preciso que as pessoas sejam incomodadas com a minha diferença e a partir disso produzam alguma coisa, né? Eu quero sacudir as estruturas da sociedade. Eu não quero essa normalidade, essa coisa comum, essa pasteurização das pessoas e das identidades. Eu não quero isso. Não é o que eu desejo né, na minha sociedade. O tópico é que eu jamais vou alcançar, mas tá o quê? Tentando, não é mesmo? Então fica o meu convite para você. Quando a pessoa está te ofendendo, te chamando de anormal, você pensa, eu quero alcançar esse espaço de anormal. Quero. Ela quer te ofender? Ela quer te ofender. Ela quer te tirar direitos? Ela quer te tirar direitos. Mas você vai o quê? Você vai resistir porque você é uma pessoa forte. né? Você é o quê? É uma survival, você é uma Destiny Child. Você vai segurar isso. Você vai ficar puta porque a pessoa está te incomodando. Mas você vai pensar, eu não quero fazer parte dessa normalidade onde essa pessoa está. Porque eu não quero ser como essa pessoa. Que dentro das questões normais, está um monte de preconceito, como existe na cabeça de Dona Patrícia Bravalhão, não é? Eu não quero fazer parte desse clubinho, eu quero fazer parte do clubinho das pessoas que ralam o cu no chão na boate, entendeu? É esse que eu quero, que essa pessoa não rala o cu na boate, entendeu? Porque hétero então, não dança Britney, não dança Beyoncé, tá? Estou aqui no puro preconceito, muito bem. Vamos fazer esse convite para repensar o nosso lugar na sociedade. Nós queremos o lugar das pessoas normais, nós queremos ser permitidos fazer parte do clubinho, nós queremos reivindicar o nosso espaço esquisita depois que você decidir a resposta disso tudo, você me manda um e-mail, tá? Você me adiciona no Facebook, você deixa um comentário aqui embaixo, você clica na máscarazinha que eu acho que está desse lado, mas eu posso estar errando. Categoricamente pode estar desse. Se inscreve nesse canal. Era só isso que eu tinha pra dizer pra vocês, pra Patrícia Bravanel, e pra todas as pessoas normais que querem me transformar num negócio que eu jamais serei. Só topar.